Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje vamos conversar sobre concordância nominal e concordância verbal. Vamos entender melhor como isso se dá? Sempre que falamos ou escrevemos, pensamos nas palavras que usamos, cuidamos para que combinem entre si e fazemos pequenos ajustes para que as nossas frases tenham sentido. Vamos começar lendo uma tirinha. Nossa, acho que a professora está tentando me dizer alguma coisa, Marci. Que nota você tirou, senhor? Um D menos extra forte. Esta prova estava difícil. Como você tirou o A? Eu vou bem do jeito tradicional, eu estudo. Você é esquisita, Marci. Essa é uma conversa bem humorada entre as personagens Marcy e Patti Pimentinha, personagens da história em quadrinhos Snoopy. O bom humor vem do fato de Patti Pimentinha estranhar a causa da nota alta de Marcy, que é estudar. Mas existe outro pequeno detalhe que também é engraçado, uma palavra que é estranha. Vocês conseguem identificar qual é? Sim! Marci costuma chamar sua amiga Patty de senhor. Isto aparece em diversas tirinhas com essas personagens. E este estranhamento se torna engraçado. Mas por que soa estranho? Isto ocorre porque senhor é uma palavra do gênero masculino e foi necessário realizar um pequeno ajuste. Existem palavras que podem ser flexionadas para os gêneros feminino ou masculino. A todo momento, realizamos ajustes neste sentido. Marci poderia dizer senhora, o que seria um pouco mais adequado. Ainda assim, crianças não costumam se chamar por senhor ou senhora, algo para pessoas mais velhas. Notem que há outro ajuste na linguagem da personagem Patti. Quando ela diz, você é esquisita, Marci. Esquisita. Ela não diz esquisito, se adequando, portanto, ao nome Marci. Se pararmos para pensar, fazemos muitos ajustes na nossa linguagem cotidiana, quase que automaticamente. Vejam só, a menina usa sapatos vermelhas ou vermelhos? Quem respondeu vermelhos, sapatos vermelhos, acertou. Vermelhos combina com sapatos, que está no plural e, além disso, é do gênero masculino. Outro exemplo. A menina perdeu os sapatos vermelhos e ficou chateada ou chateado? Quem teve seu estado de humor modificado foi a menina. Logo, ela ficou chateada. A menina perdeu os sapatos vermelhos e ficou chateada. Vamos seguir refletindo Sobre outras possibilidades de ajustes entre as palavras, vem outro exemplo. Esta é uma composição de Milton Nascimento, inspirada no cancioneiro de domínio popular, que se chama Peixinhos do Mar. Vamos ouvir um trecho. Você já havia ouvido esta música? A letra desta canção veio da oralidade e foi passada de pessoa para pessoa, de geração para geração, e sua origem vem da cultura popular. Nós falamos no dia a dia conforme a situação, não é verdade? cuidamos especialmente da nossa linguagem em situações mais formais. Vocês acham que a maneira como se combinaram as palavras na música atende à demanda de uma situação formal? E, por exemplo, se alguém lhe perguntasse no seu aniversário quem lhe deu estes presentes, você responderia, foram meus amigos ou foi meus amigos? Sim. Foram, meus amigos, o verbo que indica a ação precisa combinar com quem faz a ação. Foram eles, ao invés de foi eles. Assim, se fôssemos reescrever a letra, diríamos Quem me ensinou a nadar foram os peixinhos do mar. Mas assim, o efeito da música mudaria, não é verdade? pois o compositor quis se referir ao universo cultural popular e foi intencional no uso da oralidade. Vamos refletir um pouco sobre outra situação que exige maior formalidade, como, por exemplo, quando escrevemos uma carta de reclamação a uma empresa. Aqui, imaginem para qual empresa vocês estão escrevendo. Escrevo para falar do meu celular. Já foi duas vezes para autorizada em menos de seis meses. Estou insatisfeita e quero que vocês me dê reembolso. Assinatura IRG. Vocês mudariam alguma coisa na carta? Vamos conversar sobre isso? O celular já foi duas vezes ou duas vezes para autorizada? Em menos de 6 meses ou em menos de 6 meses? Vamos aqui conversar sobre o que chamamos de concordância nominal. Estamos falando de um substantivo e dos termos diretamente relacionados a este substantivo. Assim, se nós temos um substantivo, como aqui no nosso exemplo, o substantivo vezes, nós podemos ter, de forma associada, outras palavras. Duas vezes, um numeral. Estas vezes, um pronome. Às vezes, um artigo. E vezes passadas, um adjetivo. Agora, vamos conversar sobre o que chamamos de concordância verbal, que é nos cuidarmos para que o verbo Combine com o agente da ação, quem faz a ação. Neste trecho em que diz quero que vocês me dêem reembolso, o que você mudaria? É uma palavra no plural. Logo, seria que vocês deem reembolso. Agora é a vez de vocês completarem o texto com os termos que melhor concordem entre si. Vamos ler um trecho de um verbete de uma enciclopédia que fala sobre Tarsila do Amaral. Vamos começar? Uma das artistas mais conhecidas ou conhecidos e importantes do movimento das artes no Brasil chamado modernismo, Tarsila do Amaral pintou paisagens, rural ou rurais, do país, cheia, ou cheias de manacás, arbusto de flores grandes e perfumada ou perfumadas. Também registrou figuras que marcou ou marcaram sua infância interiorana e retratou criaturas do imaginário brasileiro com cores e tons nacional ou nacionais. Muito bem, você já fez as suas escolhas? Vamos agora reler? Uma das artistas mais conhecidas e importantes do movimento das artes no Brasil, chamado modernismo, Tarsila do Amaral pintou paisagens rurais do país cheias de manacás, arbustos de flores grandes e perfumadas. Também registrou figuras que marcaram sua infância interiorana e retratou criaturas do imaginário brasileiro, com cores e tons nacionais. Continuem suas análises, conversem com seus amigos e nos vemos no próximo encontro com novos temas. Até lá!